Já gostaria de agradecer mais uma vez à Wikipédia Portugal por esta oportunidade de estarmos aqui a fazer este ciclo de webinars. Este é o nosso último webinar, o terceiro. Os webinars anteriores já foram, foram gravados e estão disponíveis no, no site do arquivo.pt. Portanto, podem ver os vídeos dos webinars anteriores, caso não tenham visto, assim como os slides. A gravação deste webinar também vai ficar disponível, assim como os slides, para que depois possam rever alguma algum assunto que ache mais interessante, ou partilhar com, com outras pessoas que possam estar interessadas neste assunto. Portanto, o, este terceiro webinar intitula-se Arquivar a Web, Faça-Você-Mesmo, Como Preservar as Referências na Wikipédia. Portanto, o arquivo.pt guarda informação mas na, na, nos nossos servidores, a informação da web, de modo que possa ser preservada, mas hoje vamos ver como é que qualquer um de nós, sem gastar... Uh, sem gastar dinheiro ou sem ter grandes conhecimentos na área de informática, vai poder fazer arquivos da web no seu próprio computador e podendo até guardar eh, conteúdos que estão a ser referenciados em artigos da Wikipédia. Ok. Pronto. Uma breve apresentação. Portanto, o Arquivo Fundo PT é um serviço público da Fundação para a Ciência e Tecnologia e tem como a missão preservar a web de interesse para a comunidade portuguesa. Passando a redundância, está acessível em https.com.br, arquivo.pt, qualquer pessoa com uma ligação à internet pode aceder ao arquivo.pt e a todos estes serviços que nós temos vindo a apresentar. E um, o, as nossas instalações físicas estão aqui na Avenida do Brasil, portanto a informação que nós guardamos está aqui em território nacional, de modo a que possa ser preservada para a memória futura. O objetivo da formação de hoje é aprender a utilizar ferramentas do webrecorder.net, que é um, um projeto colaborativo internacional para gravar páginas web no próprio computador, utilizando um formato normalizado. Ou seja, nós podemos gravar páginas e conteúdos e informações que temos online dessas maneiras, podemos fazer um print screen, podemos imprimir em papel, podemos fazer um save as no browser, mas estes formatos não são normalizados. O que nós vamos aprender hoje é como é que nós podemos arquivar conteúdos ou informação publicada na web de uma forma standardizada para que possa ser preservada para a memória futura, partilhada e processada da melhor maneira possível. Portanto, após esta breve introdução, eu vou explicar como é que vou começar por explicar como é que se instala uma extensão para a Browser chamada ArchiveWeb.page, que é um, o principal foco da apresentação de hoje, a principal ferramenta que nós vamos descrever hoje. Vou explicar como gravar, guardar e reproduzir páginas através desta ferramenta, como guardar a informação que. que arquivamos da web no formato normalizado, da BlueArch, que eu já passei a explicar. Um, e depois vou apresentar como exemplo há, há alguns projetos que temos realizado com comunidades locais que têm colaborado connosco para preservar conteúdos publicados online. Portanto, para, para que serve a gravar um, a web? Ora, nós aqui podemos ver do lado esquerdo a página da Wikipédia sobre a Federação Portuguesa de Futebol em 2013 e do lado direito conseguimos ver... Como é que esta página é em 2020. Portanto, a página é. Os conteúdos mudam, o, a própria, o, as imagens, a estrutura do texto. Portanto, a Wikipédia, ao longo do tempo, também vai evoluindo. E o Arquivo PT permite que, rapidamente, possamos ter acesso ao histórico da informação que tem vindo a ser publicada ao longo do tempo, no seu resultado final. A Wikipédia guarda histórico, mas nós. E entre é dos poucos serviços. Que, que guarda histórico dos seus conteúdos, felizmente e meritoriamente, mas através do arquivo .pt nós conseguimos uh, rapidamente também ver como é que esta informação tem vindo, como é que uma determinada página tem vindo a evoluir ao longo do tempo. Portanto, uh, tal como na preservação uh, de informação impressa ou noutros formatos, existem três passos fundamentais. Um deles é obter informação, no nosso caso é gravar a informação a partir da web, no segundo passo será armazenar esta informação e o terceiro passo é reproduzir a informação de modo a que ela se mantenha acessível ao longo do tempo. Passando então aqui para a ferramenta em particular que vamos falar hoje, o Archive Web.Page. Portanto, o fluxo gravar, armazenar e reproduzir, eu vou começar aqui por apresentar um vídeo que eu vou, vou espero eu aqui a tocar, já está, o vídeo mostra o fluxo de trabalho para criar um arquivo web local, ou seja, para gravar páginas no Web Recorder, utilizando o Web Recorder e depois gravar para criar um arquivo web local, onde simplesmente nós vamos armazenando os ficheiros no formato normalizado WARC. Depois uh, leem-se os ficheiros utilizando o, uma outra ferramenta que neste caso é o Replay Web Page. Uh, e estes fecheiros podem também ser uh, uh, reproduzidos através de outra ferramenta que é o replay.webpage. Aqui podemos já ver então aqui uma, um vídeo em que nós gravamos, uns, em que nós temos alguns conteúdos no formato WARC. E podem ver que está no fecheiro local. E agora vamos tentar abrir estes fecheiros usando a outra ferramenta que é o replay webpage. Portanto, estes cheios estão no sistema, estão no computador localmente, estamos a abrir e esta já é uma página arquivada no dia 21, 23 de novembro de 2021. Portanto, já é uma, uma página histórica e como podem ver está no computador local. E, portanto, foi uma informação que nós obtivemos da web, nós armazenamos e reproduzimos a informação no.. Computador, guardo criando assim um arquivo da web local. Portanto, temos estes três componentes: primeiro o web WebPage, depois o arquivo web local e depois o replay web.page que permite reproduzir informação, ou seja, gravar, armazenar e reproduzir. Temos aqui todo o fluxo de arquivo da web usando estas três ferramentas que. Nós vamos passar a detalhar a seguir. Este formato do art, depois de ter sido gravado, pode também ser reproduzido com outras ferramentas, pode inclusive ser enviado para o arquivo .pt que irá processar esta informação e ela também poderá ser pesquisável através do arquivo .pt. Então, como é que nós podemos instalar a extensão do arquivo WebPage no browser? Portanto, basta ir ao motor de busca, como o Google. A ver se aqui se o vídeo está a tocar. Portanto, basta escrever WebRecorder no Google ou é diretamente ao endereço webrecorder.net. Temos aqui o website do projeto, que, tem uma, que, que diz que tem uma comunidade de utilizadores, contribuidores e instituições que contribuem positivamente a estas ferramentas. Vamos aqui ao ícone de web.page e basta carregar nesta ligação e podemos instalar a extensão para o motor de busca para o, para o browser Chrome, através da Chrome Web Store. Carregamos em instalar, damos as devidas permissões e fica aquele ícone lá em cima a dizer que a extensão WebRecorder Archive WebPage foi adicionada e a partir deste ícone depois poderemos aceder a todas as ferramentas do Archive WebPage. Fizemos aquele pinzinho fica sempre lá em cima disponível o ícone para ser mais fácil aceder às ferramentas disponibilizadas pelo Archive Web Page. Por outro lado, se nós não tivermos o, o Chrome instalado, também é possível instalar o arquivo o arquivo Archive Web um, localmente através de uma extensão de, de, de através de uma aplicação de, de desktop. O, o Archive Web, o Archive Web Page, isto é um bocado difícil de dizer. Também está disponível para o motor para o browser Edge. Um, Embora eu acredito que esteja mais otimizado para o Chrome, também é possível instalá-lo no Edge, porque o Edge hoje em dia é baseado no Chrome, que é a base do, do, do browser Chrome. Portanto, todos os, todos os browsers que estejam baseados em Chrome funcionam e o Edge é um deles. Aqui já podemos ver o arquivo WebPage a funcionar, portanto estamos a criar aqui um novo arquivo da web e vamos então passar agora aqui a demonstração de como gravar uma página. Então, vamos lá em cima ao nosso novo ícone. e vamos para a página de entrada, em que temos aqui o nosso novo projeto de arquivo do web, em que chamamos web Archive e vamos agora, só para testar, vamos então agora criar aqui o um novo projeto, e vamos dar o um nome a este novo projeto, e vamos chamar demo1, gravar uma página, criar novo projeto, e já temos ali, o para começar a gravar uma página, carregamos no está Start Recording, nós estamos um bocado, estamos habituados a que este botão seja vermelho, mas neste caso é azul, e vamos tentar gravar uma página do da Câmara Municipal de Lisboa, do site da Câmara Municipal de Lisboa, portanto escrevemos aqui o endereço, que é lisboa.pt, carregamos em Go. E neste momento estamos a navegar no website da Câmara Municipal de Lisboa, mas ao mesmo tempo que estamos a navegar, estamos a gravar toda a informação que vamos visualizando do nosso browser. Portanto, até agora guardámos 4, 4 megas, carregamos 4,27 megas, editamos uma página que contém 100 endereços. Vamos agora carregar na ligação que diz View Recorded Page, vamos voltar atrás e vamos então ver o que é que agora nós gravamos. Neste momento já estamos a ceder ao arquivo da web que nós acabámos de armazenar. Carregamos nesta ligação, portanto foi a página que nós acabámos de gravar e agora podem ver que esta página é a página gravada e podemos, inclusive, descarregar o fecheiro, os fecheiros, aliás, como a página web é composta por muitos fecheiros, no formato da Wark para o nosso computador. E aqui temos, na nossa pasta local, um arquivo da web, da home page do, um, da Câmara Municipal de Lisboa. Então, está ali a descarregar, como podem ver. E este fecheiro, nós podemos pegar neste fecheiro agora e podemos reenviá-lo ou abri-lo com qualquer ferramenta que saiba ler ou processar o formato da Aqui está o formato da Blue a página no formato da armazenada. E agora vamos abri-la então com outra ferramenta que é o Replay Webpage. Estamos a configurar para abrir sempre os ficheiros da BluARC com esta ferramenta. E agora podem ver lá em cima que o fecheiro está a ser aberto está no sistema de fecheiro local e vamos então agora navegar pela nossa página arquivada. Portanto, vamos imaginar que isto aqui já era outro computador, ou seja, vocês podiam ter enviado este fecheiro WArc para um colega e este colega abriria f... a página arquivada que vocês fizeram. Portanto, esta é a maneira correta de arquivar e de preservar a informação. Só as páginas que são navegadas é que são gravadas, portanto, se nós carregarmos ao clicarmos noutra ligação, como essa ligação não foi arquivada, neste caso estamos a ver ali o domínio que era Lisboa Cidade, uh, bar, aliás, o URL Lisboa, Lisboa barra Cidade não foi arquivado, ele não está dentro daquele fecheiro WArc e, portanto, a informação não está acessível. Dentro do fecheiro. Portanto, este é só, só temos acesso à informação que foi gravada no fecheiro WArc. Pronto, então, e para gravar várias páginas, neste exemplo que acabámos de ver, vimos como é que se grava apenas uma página, agora vamos ver como é que podemos gravar várias páginas. Mas mais uma vez, vamos ali ao nosso íconezinho, que vai dar a Homepage um do Parcave Webpage, vamos criar outro arquivo, outro projeto, vamos chamar a gravar várias páginas. E vamos novamente ao website da Câmara Municipal de Lisboa. Arrancamos da página de entrada, mas agora vamos começar a navegar por vários, vários endereços. E vamos, por exemplo, àquela página que estava em falta, que era lisboa.pt-cidade. E desta vez, ao navegarmos nesta página, vamos também estar a adicionar estes conteúdos ao nosso arquivo da web. A ab abrimos a página de ambiente. Agora vamos abrir a página Bem-Estar Animal. Podem ver o número, a quantidade de informação arquivada e o número de páginas e do URL vai aumentando à medida que nós vamos navegando pelas páginas. E agora estamos a navegar pelos conteúdos arquivados e a verificar que ficou tudo como nós esperávamos. Aqui temos outro link que não foi guardado ou um link que não foi guardado. E aqui este, por sua vez, foi guardado. Agora vamos mais uma vez repetir o processo de descarregar este novo projeto, que tem várias páginas no Câmara Municipal de Lisboa. Vamos guardar. Uh, existem. Pronto, os formatos vão evoluindo ao longo do tempo e uh, esta ferramenta permite guardar os arquivados. Em, em, em várias versões do formato WArc, porque tem vindo a evoluir. Um, e aqui podemos ver, então, o nosso projeto das várias páginas do website da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, mais uma vez, abrir aqui com a nossa replay webpage, a nossa ferramenta. E vamos, então, navegar pelo nosso arquivo da web local. Pronto, gravando muitas páginas. O vídeo tocar. Existem outras técnicas que se podem aplicar. Porque gravar um site página a página uh, pode dar muito trabalho. Então, Existem algumas técnicas simples que podemos aplicar. Mas mais uma vez criar aqui um novo projeto como demonstração. Vamos chamar gravar muitas páginas. E agora vamos navegar por outras páginas. Pronto, aqui podemos ver que em apenas das páginas já recolhemos 960 URLs. Vamos parar. Vamos outra vez para a página de entrada. E vamos escolher agora agregar uma série de, de páginas. Nós não queria guardar todas as páginas, vamos Imaginar imagina que navegámos por aquelas páginas todas mas que depois decidimos que afinal não queremos guardar tantas páginas, as páginas, todas as páginas que vimos, queremos só selecionar algumas. E é o que estamos aqui a fazer, selecionamos algumas das páginas e estamos a agregá-las todas no único share Warc. Portanto, o facto de nós estarmos a navegar e a gravar não quer dizer que ficamos com todas aquelas páginas, nós podemos escolher à posteriori quais são as páginas que queremos incluir no nosso arquivo web, e aqui podem ver todas as páginas que nós vimos, que eram 10 escolhemos apenas quatro que agregamos num fecheiro WARC e podemos também complementar certos arquivos, ou seja, se notarmos que falta algum, alguma página, podemos ir diretamente a essa página e adicionar essa nova página a um arquivo que já existe, a um, a um projeto. Um truque que se pode aplicar para gravar várias páginas é usar a função de abrir no um novo separador do, do browser e uh, ao abrirmos assim várias páginas rapidamente, como estão aqui a ver, todas elas vão ficando gravadas. O site da Câmara Municipal de Lisboa é muito grande, portanto isto é difícil fazer isto para todas as páginas, mas vamos imaginar que era um site mais pequeno, nós podemos aplicar este truque do abrir numa nova taba e rapidamente abrir todas as páginas do website e fazer assim um arquivo exaustivo de todo o website. O, o browser vai executando em, em, em, em, em background o, as páginas e vai guardando e incluindo-as no nosso projeto de arquivo da web. Neste caso, no gravar muitas páginas. Pronto, podem ver aqui já estão todas as páginas que nós abrimos em novas tabs. Estão aqui todos incluídos. Mais uma vez, podemos excluir, escolher quais são as páginas que queremos uh, depois descarregar no formato da BlueArch para o nosso computador local. Ok, agora vamos para os casos mais complicados. Uh, cada vez mais as instituições uh, utilizam as redes sociais para publicar informação e nós vamos agora mostrar como é que podemos gravar, por exemplo, uma página do, do Twitter. Uh, usando uma função que é a função scroll automática, Eu já vou mostrar. tanto o processo é sempre o mesmo, vamos querendo aqui novos, proje novos projetos. Vocês podem também replicar este processo depois nos vossos computadores. Vamos começar a gravar e vamos escolher aqui uma, uma página do Twitter para iniciar a nossa navegação. Digital Skills LX. E conseguimos ver então aqui que estamos a navegar desta vez no Twitter são páginas que sempre têm muitos recursos, e ao carregarmos no Start Autopilot, o, o Archive WebPage começa automaticamente a fazer scroll down e a abrir todos os conteúdos que estão nesta, nesta parede, nesta wall do Twitter. E, portanto, neste momento, não, não, o utilizador não estaria a fazer nada, carregou simplesmente no Start Autopilot e ele automaticamente Vai descarregando todos os conteúdos desta página do Twitter e abrindo as imagens. Portanto, está bastante jeito, por caso contrário, o Twitter só mostra um conjunto limitado de informação. Portanto, posso depois fazer pause ao autopilot e podemos também uh, gravar conteúdos que estão fora do Twitter e incluí-los neste projeto. Portanto, ali eu fiz abrir a nova tab este site da União Europeia. E este site fica também guardado neste projeto de, de arquivo da web. Agora, comecei outra vez a gravar conteúdos. Neste momento, esta já, vai com, já vai com 12 megas o nosso arquivo da web. Vamos agora ver o que é que ficou gravado. E conseguimos ver, então, aqui a página do Twitter, com todos aqueles conteúdos. E neste momento já estamos a ver a página arquivada do Twitter, até nós termos parado o, o autopilot. Podemos ver ali em cima também o outro site que abrimos, de EU Survey, os ficaram as, as duas páginas guardadas, a do Twitter e esta página do site de, de um site da União Europeia. Vamos mais uma vez descarregar esta informação no formato WARC. Agora, até vamos guardar em, dois, em duas versões do formato WARC e vamos abrir a partir do nosso sistema de fechas local os conteúdos que arquivámos. Aqui está ele, o nosso arquivo da web. Reparem que isto é completamente diferente de fazer um print screen, porque os vídeos tocam, é possível fazer scroll down. Portanto, todo o arquivo é feito de forma fiel ao artefacto original, que é um hipertexto, ao contrário que se imprimíssemos em PDF, ou imprimíssemos em papel, ou tirássemos um print screen, isto não, seria uma cópia muito pouco fiel em relação ao, ao conteúdo original. Ok, agora outro exemplo é gravar páginas do Facebook. O, Facebook, o Twitter tem os seus desafios, o Facebook ainda tem mais para conseguir ser arquivado. Uh, estas ferramentas ou estas plataformas têm o seu modelo de negócio baseado no, nos dados que são publicados pelos seus utilizadores e, como tal, também não tem grande interesse em que a informação saia para fora das, das plataformas. No entanto, a informação que é colocada nestas plataformas é dos seus autores e algo que eles devem ter o direito de obter e de arquivar, se assim o desejarem. Portanto, aqui estou a fazer um arquivo de uma página pública do, do Facebook, portanto, não fiz login, estou, vou apenas tentar aceder à informação que o Facebook disponibiliza publicamente. Estamos aqui a fazer scroll down. Este é o site de competências digitais da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, à medida que vou fazendo aqui scroll down, vou acedendo à informação que está disponível publicamente e vou gravando esta informação. O Facebook vai carregando a informação à medida que nós vamos fazendo o scroll down. E agora vamos então, já vamos em 114 MB. Atenção que os vídeos são imediatamente colocados em reprodução. Portanto, não precisamos estar a carregar em cada vídeo para que a reprodução do, do mesmo seja feita. E já vem 115 MB. Vamos então agora parar a nossa gravação. Aliás, 115 MB carregados 109 MB eh, arquivados. A diferença disto é que nem toda a informação que passa entre a rede, portanto, os 115 MB é a informação que é arquivada ou arquivável. Portanto, há sempre esta diferença. E aqui temos agora o nosso arquivo local do Facebook. E podemos então ver a informação que ficou guardada. Só que há um problema que é uh, o facto de nós guardarmos informação, pode, uh, podemos ter informação guardada, mas pode não ser facilmente reproduzida, neste caso devido às restrições que o Facebook coloca. Portanto, a tecnologia que é usada pelo Facebook muitas vezes não permite que a informação depois seja reproduzida, apesar de ela ter sido parcialmente um, arquivada. Não obstante, o, os utilizadores devem tentar guardar a sua informação de uma maneira possível. Um, uma das lições que se pode tirar daqui é que publicar conteúdo exclusivamente no Facebook pode ser bastante arriscado, porque a partir do momento que a informação está lá, é muito difícil uh, obtê-la de volta. Não obstante, podemos guardar aqui o, o fecheiro localmente. Uh, tem lá todos os conteúdos, mas são bastante difíceis depois de conseguir reproduzir por, devido à, à tecnologia que é usada pelo, pela plataforma Facebook. Ok. Continuando. Gravando então agora com, com login. Uh, é preciso ter algum cuidado porque quando se grava uma página do Facebook com login, a informação inclui conteúdo que pode não ser do domínio público, ou seja, aparecem comentários, aparecem informação do, do, dos amigos, que de outra maneira não seria pública. Portanto, o melhor é sempre fazer gravações sem fazer login, mas se, por exemplo, tiver a fazer um arquivo, quiser fazer um arquivo da web pessoal e algo que depois não vai ser partilhado ou não vai ser reproduzido publicamente, de forma a não, a não tornar a informação privada a pública, nós podemos fazer o login antes e depois iniciar a gravação, e aqui então a, a, o arquivo fica mais rico, porque essas plataformas são feitas para mostrar muito mais informação a quem, é, a quem é cliente, por assim dizer, do que a pessoas que estão a ver de fora. Daqui já aparecem estes comentários que, de outra maneira, não apareceriam e que as pessoas que os fizeram podem também querer que eles sejam públicos. Aqui já colocámos o Autopilot a funcionar. Portanto, o, com login, o login, a extensão Arcave Webpage também funciona melhor do que sem login. É, inclui, obtém mais conteúdos, mas tem este problema que é podemos estar a gravar informação que apenas se destinava. Neste caso, ao utilizador Ricardo, apenas citava aquilo que o utilizador Ricardo disse e não toda a gente. Então é preciso ter algum cuidado com estas questões de, de privacidade, de modo a não tornar a informação que se criou para ser pública, não há, a, a, a privada, a, não há a tornar pública. Então, vamos fazer então agora a pausa do Autopala, que estava aqui a fazer scroll down dos conteúdos. e Vamos parar então o nosso projeto. Vamos abrir agora com login. Vamos reduzir um bocadinho também da janela. Depois ver que as páginas aparecem mais completas do que quando fizemos a gravação sem login. Há então, aqui uma, uma decisão uh, privacidade versus completude do arquivo que tem que ser tomado. Portanto, a ferramenta permite. Grava melhor se fizermos login, uh, mas por outro lado temos que ter cuidado. Para ver se nós fomos algo que não, não gostaríamos. Como podem ver, os vídeos tocam automaticamente. Já estamos aqui na versão arquivada. Os vídeos estão a ser reproduzidos do archive webpage. E vamos então descarregar. Atenção, o, o primeiro formato aqui, o -Z, portanto é um formato comprimido da informação. O formato ARC 1.1.0 são os formatos sem ser comprimidos, acabam de ser fecheiros um pouco maiores. Ora bem, e agora vamos comentar ou vamos mostrar também como é que se pode, por exemplo, gravar o TikTok. Um, hoje em dia existem imensas plataformas de publicação e distribuição de conteúdos, idealmente as organizações e os indivíduos deviam de tentar gravar ou preservar todas todos os seus conteúdos em todas as suas plataformas. Uma vez que hoje em dia a tecnologia não é o principal problema, uma vez que qualquer pessoa cria uma conta nestas plataformas que são extremamente sofisticadas e está imediatamente apto a publicar a informação, hoje em dia a maior parte do tempo e recursos são gastos, é na produção dos conteúdos que são aqui distribuídos. E, portanto, se gastarmos tantos recursos, tempo, a produzir conteúdos, um, é importante termos a certeza que não os perdermos, porque já no ano já, já no passado sabemos que essas plataformas parecem, aparecem aparece tornam-se muito populares, mas também desaparecem. Basta lembrar-nos do, do, do MySpace, que era uma plataforma que, que era basicamente era quase o, o, o TikTok ou, ou algo semelhante do passado, e que um, também desapareceu com perdendo se imensos conteúdos. Então, aqui, vou passar então aqui à frente. E vamos então agora mostrar como é que temos também gravar vídeos de YouTube em Bid. Uh, os vídeos em particular são conteúdos que dão bastante trabalho a produzir e às vezes, no, com o entusiasmo que temos, enviamos logo os vídeos diretamente para o YouTube e depois colocamos no nosso website ou nas nossas redes sociais e até nos esquecemos de guardar o fecheiro original e dois para amanhã, se o YouTube, YouTube apagar o nosso vídeo por engano ou por denúncia ou por qualquer razão fora do nosso controle, nós perdemos o, o único ficheiro um, que tínhamos do, do YouTube, do, do, do vídeo que nós criámos. Portanto, aqui podem ver uns vídeos que estão imobidos no website da Câmara Municipal de Lisboa, que estão imobidos, mas na realidade estão alojados no YouTube, ou seja, os vídeos não estão, não estão no website da Câmara Municipal de Lisboa, os vídeos estão fisicamente no uh, YouTube. Portanto, o fecheiro está no YouTube e é o YouTube neste momento que está a fornecer estes conteúdos. No entanto, ao navegarmos por esta, por esta página usando o WebRecorder, os vídeos foram guardados, como vocês podem ver. Portanto, além do, da página que tem o texto e as imagens, estes vídeos foram guardados no computador localmente. Okay? Aqui o que vocês estão a ver é já a página com o vídeo. Por vezes nós nem nos apercebemos onde é que os vídeos estão alojados um, e, neste caso, usando a ferramenta, o, o Archive WebPage, nem sequer nos temos que aperceber porque ele automaticamente guarda os conteúdos no arquivo da web. Eu espero não estar a, a criar algum tipo de confusão ao, ao usar este termo arquivo da web. Uh, portanto, o arquivo .pt é um arquivo da web nacional, mas qualquer pessoa pode criar um arquivo da web. ok Portanto, eu falo aqui em arquivo da web de um ponto de vista genérico, em qualquer pessoa pode criar um arquivo da web no seu computador ou na sua instituição. Vamos então agora aqui demonstrar como é que podemos gravar vídeos noutros formatos, usando aqui como o no nosso caso uso o site da Câmara Municipal de Lisboa. E aqui temos um vídeo, este sim já está embebido no site da Câmara Municipal de Lisboa, carregámos em play e o vídeo está a ser gravado. Não é preciso ver o vídeo até ao fim, ele descarrega automaticamente. Vamos então agora testar, estamos a ver aqui a versão arquivada, vamos carregar play e aqui temos o nosso vídeo gravado. mas para a frente, como podem ver o vídeo ficou todo gravado, apesar de nós não termos visto o vídeo todo até ao fim, ele ficou guardado no nosso arquivo da web, mais uma vez podemos descarregar para o nosso computador local. Pronto, resumindo, o Archive WebPage grava as páginas que escolhemos, clica a clique. Aqui. No entanto, podemos também depois escolher de todas as páginas que navegamos quais são as que queremos exportar. Os conteúdos de websites, redes sociais, vídeos em vídeos são gravados com maior ou menor eficácia de acordo com cada plataforma porque eh, depende também da tecnologia que a plataforma está a usar, e há algumas que têm mais cuidados com preservação digital e com boas práticas de publicação na web do que outras. Eh, podemos exportar o conteúdo gravado no formato normalizado, e isto não me canso de repetir, é extremamente importante, porque se o conteúdo tivesse sido guardado no formato da que é uma norma ISO, é, é um standard, pode ser preservada, pode ser... Enviada por outra, outra pessoa, por outra entidade, pode voltar a ser processada. Portanto, é um, é um formato que permite a preservação digital dos conteúdos da web e, se usarmos outro formato, já não é, já não é garantido. Um, e o Archive WebPage permite, um, portanto, o conjunto de ferramentas que instalamos quando uh, instalamos o Archive WebPage, permite reproduzir os conteúdos no nosso computador, além de gravá-los. O um, Web Recorder, que é um, que é um projeto que tem como lema o web Archiving for all, começou em 2016 e no qual tem incluído esta web-page como parte do projeto eZone, e, e este veio a originar um serviço na cloud que continua ativo, que se chama Conifer, e que é um projeto em que as pessoas podem arquivar os conteúdos da, da web neste serviço cloud. O que é o projeto atual que nós temos estado a demonstrar, inclui estas ferramentas e muitas outras e permitem que qualquer pessoa faça arquivo da web de forma bastante autónoma. Um, estão aqui vários, vários, várias entidades que colaboram com o webrecorda.net, nós também colaboramos, e é uma das, um dos principais projetos na área de arquivos da web e é extremamente útil. Um, os projetos, um, ou, o projeto webrecorda.net, cria software aberto e livre, um, destinado ao, ao utilizador não especializado, portanto utilizadores que não têm que ter conhecimentos em informática, de modo a que se possam fazer arquivos da web em formato normalizado e que, possa, e que estes conteúdos que qualquer pessoa pode arquivar da web sejam compatíveis com os arquivos da web, de modo a que esta informação possa circular uh, entre vários arquivos da web. Uh, e tem o apoio do International Internet Preservation Consortium, que é o consórcio internacional de arquivos da web. Um, temos aqui um exemplo deste projeto em que uh, os conteúdos do web recorder foram uh, uh, integrados depois num outro repositório digital, que já existia. As três fases recapitulando a preservação da web são gravar, armazenar e reproduzir tanto armazenar no formato WARC ou o que é em formato comprimido, e depois o reproduzir com uma ferramenta que, historicamente, uh, ganhou o nome de Wayback, tem a ver com, com, primeiro com o filme do Regresso ao Futuro, que era a Wayback Machine, em que conseguimos navegar para o passado, depois o Internet Archive criou uma ferramenta que era o Wayback Machine, em que era uma máquina do tempo que permitia aceder a, a conteúdos web do passado, e hoje em dia, a maior parte destas ferramentas que permitem reproduzir conteúdos chamam-se Wayback, por uma questão histórica. Wayback Machines, que permitem reproduzir a informação. Portanto, o, o formato ISO, que, ou a norma ISO, que define o formato do Arc, é 28.500, 2.2017, em de plataforma, e é, pode ser reproduzida por. Os conteúdos podem ser rep reproduzidos por software que saiba ler este formato. Uma ferramenta mais complexa, mas mais avançada, é o Browser Tricks, também deste projeto WebRecorda.net, em que é um web crawler, portanto é uma, é uma ferramenta que automaticamente recolhe muitos, muitas páginas de um website. Um, porque se considerarmos um website com 10 ou 20 mil páginas, usar o arquivo webpage não é uh, execuível, e portanto esta ferramenta que implica, esta sim, alguns conhecimentos de informática para a instalação, permite recolher um website toda uma vez, com milhares ou dezenas de milhares de URLs um, e tem vários perfis de recolha que permite gravar só uma página, todos os links do domínio, ou, ou escolher um website para ser recolhido só até determinado nível. Um, é fácil de implementar para recolhas em pequena escala com a pequena ajuda de, de alguém que perceba um pouco de informática. Existe um guia para não especialistas disponível neste endereço, está no URL instalar Browser Tricks e a documentação oficial está disponível no GitHub. Um, portanto, existe uma demo disponível no YouTube que demora algum tempo, um, mas podem ver este, este link depois já de ficar disponível para vocês verem depois. Mas podem ver aqui, não dá tempo para vocês gravarem, mas quando eu, uh, copiar, mas quando um, eu disponibilizar o, os slides, podem ver este vídeo e, e vão ver que é bastante útil este esta ferramenta também. Parte 3, o papel das comunidades locais na produção de conteúdos da web. crestava de destacar aqui o caso do Arquivo Municipal de Sines, em que nós, após termos um, feito uma destas formações do Arquivar a Web Faça Você Mesmo, o, uh, o Arquivo Municipal de Sines, em colaboração com, com os municípios de Sines, começaram a documentar a pandemia Covid-19 do ponto de vista local. Portanto, muitas vezes os órgãos de comunicação nacionais não refletem o, a realidade local. Uh, esta realidade local, uh, em, antigua, antigamente, por assim dizer, há, antes da internet, era muitas vezes apenas exclusivamente documentada por jornais locais em papel. Estes jornais cada vez mais têm vindo a ser substituídos por websites ou páginas do Facebook e uh, estes não, normalmente não são preservados. Então, assim, usando... Uh, estas ferramentas que nós apresentámos, um, o município de Sinos e, e os municípios começaram a documentar a pandemia do ponto de vista, ou, ou segunda perspectiva do Conselho de Sinos, e estes fecheiros que foram guardados no formato da que puderam depois ser integrados no arquivo.pt, de modo a que possam ser preservados e se tornem acessíveis a um público mais vasto. Outro exemplo que temos da colaboração com as comunidades é. O, o jornal O Corvo, que foi desativado, mas nós guardámos todos os conteúdos hum, no arquivo.pt, portanto, o Corvo, o Corvo permanece vivo no arquivo.pt. Também temos colaborado, por exemplo, com o Museu Virtual do Turismo, em que integramos conteúdos hum, arquivados também neste museu. Se quiserem saber mais acerca de arquivos da web, este livro, da Past Web, Exploring Web Archives foi lançado o ano passado. Eu colaborei neste livro como, como editor-chefe. Vocês podem adquirir o livro, mas se for na arquivo.pt livre, existe também uma versão em acesso aberto gratuito de uma versão pré-print, portanto uma versão não final, que podem aceder para ter uma ideia de quais é que são os conteúdos disponíveis antes de decidirem comprar ou não o livro. Uma grande novidade recente é o novo serviço SafePaginal do arquivo.pt, em que qualquer utilizador pode escolher uma página para ser integrada no arquivo.pt. Se forem é arquivo.pt/safePaginal, podem também experimentar esta ferramenta. Neste caso, vocês não podem descarregar em formato WARC, mas tudo o que virem, tudo o que gravarem, vai ficar gravado no arquivo.pt e, passado 48 horas, ficará disponível. Para, para acesso. Portanto, para concluir, as ferramentas que eu apresentei hoje permitem gravar os conteúdos em formato normalizado, de forma que esta informação, que foi originalmente publicada na web, possa então ser preservada, reutilizada e analisada em contexto local. Portanto, acima de tudo, para que a informação que custa tanto a produzir não se perca e possa ser explorada pelas pessoas que a produziram e não apenas por entidades externas. E qualquer pessoa pode contribuir, juntamente com os arquivos do web, para a preservação da memória das comunidades locais, nacionais ou internacionais que publicam informação de interesse na, na web. Pronto, para concluir, gostava de deixar o nosso contacto, contacto.arquivo.pt, é o nosso e-mail oficial. Portanto, vocês, para concluir, sempre que... Cria um artigo na Wikipédia que refere a algum conteúdo na web, eu acho que a é boa ideia é criar um, criarem um arquivo local do conteúdo que querem referenciar, uma vez que os conteúdos se alteram ao longo do tempo, ou então podem usar o Safe Page Now para que no momento em que vocês referenciam os conteúdos, esses possam ser, aquela versão exata possa ser preservada no arquivo.pt e, dois para amanhã, o artigo da Wikipédia refere exatamente a versão que vocês querem e não uma versão diferente que, entretanto, foi alterada. Pronto, concluo assim a minha apresentação. Hum, espero que tenha sido interessante e ilustrativa. Deixo agora aqui espaço para questões, agradecendo a todos a vossa atenção. Ok? O Ricardo fez aqui um comentário, dizia que é recomendável remover a extensão YouTube ao gravar vídeos. Depois, com a prática, existem questões que vão surgindo, e que se quiserem entrem em contato connosco, porque isto só experimentando é que vão aparecendo uh, novas questões, para as quais algumas nem nós sabemos. E ao, ao entrar em contato connosco nós podemos ir aprendendo também.